está diariamente, antes de água não é muito. Às vezes, não não na para porque de água, carregar budões diariamente, nem descansar nem o okay. quê Mas agora estamos bem com água perto de casa, tomar banho bem, com esse tempo de verão tomar banho diariamente, oralmente. Quando eu aqui, aqui aqui na aqui a gente tem doença, como para a Carepota, e a gente tem doença, e a gente tem que fazer uma doença, e a gente tem que não uma uma doença, uma diária, e a gente tem que ficar De fato, depois do ciclone daí, tivemos várias consequências negativas, principalmente a destruição de várias infraestruturas. Então, após a isso, nós recebemos as dorkas das nossas infraestruturas, principalmente nos sistemas de abastecimento de água. Isso ajudou muito. E também ajudaram no centro de saúde, na escola secundária de, de, de, de Dombu, onde tem muitas crianças também que vão lá estudando. Então, com esse problema, com, com essa saída, essa, esse apoio que tivemos das DORGA, ajudou-nos aquela escola a ter, a ter a água potável. E também tivemos água no centro de saúde de Dombu. Os nossos doentes vão para lá, de facto, precisa de água para as pessoas, os utentes que aqui atendemos é um grande ganho mesmo porque aquela fontenária ajuda os nossos serviços na limpeza, tanto como a própria água de beber e outros fins. E consumindo água potável é garantir a saúde e sem água não há vida.